O começo tudo era pó, e do pó a lua nasceu. Neons hum. de ociosidades passaram quando um avalo repentino aconteceu. Dos céus grandes pedaços celestiais caíram sobre a terra. De uma milagrosa partícula surgiu a humanidade, e de outra os deuses. Durante muitos anos houve equilíbrio até que um rio em festa do deus interveio. Exil espalhou a ganância e desconfiança entre os deuses, obrigando esses seres nefastos a conquistarem a humanidade. A grande cruzada expurgou os deuses antigos, aprisionando nas muralhas sagradas da cidadela. À custas de muitas vivas, vidas, a paz reinou. Mas isso não iria durar. Para o infortúnio, Exil, retornou de seu exílio a grande lua, testemunha de tudo chorou e de sua lágrima a última partícula caiu Uma partícula de pura obsidiana e assim o um raio de esperança permanece tá aí pessoal Elder Souls Elder, <risos> Elder não, Elder Souls jogo Soulsvania pra PC e consoles a gente vai jogar um pouquinho foi, acabou, acabou de lançar e vamos lá tá aí o um menininho se aproximando da onde o Uso do cruzado tudo bem esse jogo se diz ser um então nossa só da gente chegar a gente já ganhou um negócio ataque leve tá tem uma corridinha Legal, som do vento, o que será esse negócio amarelo? O verde é a estamina, não, não é, quantos dashes você pode dar, limitado, interagir, ataque carregado. Agora tá tendo tipo uma trebinha sonora, não tem não? Pra chefe, tipo, meia nossa, cão guarda. O louco! o dano que a gente deu nele: nada, nada de dano. Chefe Tutorial Nossa, pegou a gente Legal, hein Então ele tem Lifesteal Bate pra não pode esquecer tá bom, está. O áudio está muito alto, eu não consigo pensar o que falar Feito <risos> Derrotamos o canto de guarda, agora a gente vai abaixar um pouco, senão vai ficar surdo Pontos de habilidade? O que, que é isso? Trespasse Muito complexo Muito complexo, tem que ler Continuar aí a aventura Como é que funciona? Chegamos na tal da cidadela onde ficam os deuses Esse cão de guarda aí, coitado A dona aqui pô, toca no ar Pode ser um senhor também Entregar a corda de arco, vamos entregar para ele. Tá ajudando ele. Uma exploradinha de leve. Insígnia dos guardas da muralha. Pelo que eu entendi, esse jogo não é de ter muitas áreas. Mais chefes Olha pra exploração assim, muito grande Tá, ele, ele não quer que a gente avance, ele quer que fique com ele e morra de fome Frasco de amestista ah, é... Se eu não me engano, já deve ser o chefe Com certeza O guardião tentar novamente, tentar novamente. Vamos lá. Meu chefe para valer. Dia das lanças. Pode ficar no raio desse negócio aí. Uhum. Vou passar um pouco dele. Se afastou agora na segunda fase dele? Não, tá bom. Se afastar dele, olha <risos> que coisa brava. essa segunda fase dele Oi. Bem assim, não sei se a gente vai conseguir. Um bom momento para consegui HP. Quase, quase, quase. Conseguimos derrotar esse não? É um trabalho danado. Agarrada demoníaca. Pontos de habilidade não usados. Ah... Dá pra ficar trocando? Interessante Pra valer, agora que é pra valer Até agora era uma brincadeira Rapaz Olha história pra caramba tem Muita coisa para ler, né? aparentemente você pode explorar bem Já tá com uma cara de... pare cara com chefe, né? É tudo chefe desse jogo, até... É. Ai caramba, são dois! Mas que, que é isso? Mas <risos> que? que é isso? Muito forte esse bicho. Derrotamos esse monstro terrível Depois de muitas tentativas Rapaz, é um desafio incrível mesmo esse. Vou dar uma olhada nos pontos não utilizados Eu nem sei o que fazer Eu estou dando cliques aleatórios eu acho que por hoje está bom, a gente derrotou 3 chefes, pra dar uma mostrada aí no jogo. É, é bravo, viu? É bravo. Vocês gostam do desafio? Recomendo, viu? <risos> Bem recomendado esse negócio. Gostou do nosso vídeo? Deixa o like, não deve ter ficado muito bom, a gente passou muita raiva. Se inscreva no canal, dá um é nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo indie, um Soulsvania. Deixa o um comentário para gente, a gente sempre gosta de talento e fica assim. Até o próximo vídeo, vive amizade.